Ótimo. Bom, boa noite a todas, todos, todos. É, o, tá, boa noite e é um prazer aqui estar com vocês nesse momento, que é um momento de reflexão muito importante para nós. É, já faz algum tempo que a gente faz um esforço para tentar é, pensar a luta indígena numa perspectiva um pouco diferente daquela que submeteram os povos indígenas historicamente, é, tentando sair aí das amarras que geralmente tem sido colocado e da incompreensão do que, que é a totalidade da dinâmica do colono-capitalismo. Então a gente vem é, acumulando essas reflexões de diversas formas através de atividades do Tribunal Popular, promovendo uma série de ações, né, ao longo de muitos anos, e também escrevendo, né. A gente tem recentemente a gente tem um espaço mais permanente que é o espaço da Coluna em Baú. E aí é importante colocar aqui uma questão porque senão a gente eu fico em crise de identidade, né, quando eu falo nós, né, porque nós é nós mesmo. É, já há algum tempo eu venho organizando, pensando esse curso, em conversa com muita gente e já no mínimo três meses o curso já estava formatado, né, e eu não conseguia fazer com que o curso rodasse porque tivemos um problema, é, primeiro que era o final de ano e segundo que a gente queria muito como vocês vão ver na programação, a participação de mais mulheres. E entramos em contato com algumas pessoas que tinham afinidade com o tema, é, e que poderiam tocar determinados temas, mas, infelizmente, as pessoas até tentaram, principalmente porque estavam na academia, é, não conseguiram se desvencilhar dos compromissos, e como vocês têm acompanhado também, né, a universidade está numa profunda dificuldade aí para para se organizar, né? Principalmente em decorrência da ação desse governo. Então a gente foi tentando é, garantir, né, que tivesse espaço é, minimamente com mais representação, mas nós não conseguimos e aí chegamos a é, eu cheguei à conclusão, e aí conversa com algumas pessoas, que o inclusive, de que o curso tinha que acontecer porque era um momento importante para que a gente fizesse essa reflexão. Né? E aí, enfim, esse primeiro ciclo do curso não vai ter o um número de pessoas, que, de mulheres, que nós gostaríamos que tivessem. Né? O segundo ciclo, sim, já tem preparando não módulo, mais o ciclo, né? Porque ele é um ciclo é, que nós vamos discutir outras temáticas, como a violência, como é, como identidade, gênero, enfim, são três três, três, três, módulos temáticos, né? Que nós vamos é, desenvolver no próximo no próximo ciclo. Então, é, por conta disso, nós demoramos mais, mas enfim. Né? E a minha, minha crise é que é um curso que eu estruturei, organizei, por conta, inclusive, né, das necessidades da TV em Baú, né? a ideia de, de parte dos recursos do, do, desse curso possa contribuir para estruturar a TV em Baú, que a gente tem uma, uma, uma proposta de ampliar a nossa presença nas aldeias do Nordeste, né? que também vem sofrendo uma série de ataques que não chega muito ao eixo sul-sudeste. É, então, o próximo período, é, a gente pretende é, fazer, registrar, entrevistar, denunciar né? o que vem ocorrendo também na luta pela terra no Nordeste, principalmente aquelas que os povos indígenas estão é, envolvidos. né? É, então, é, o que a, a, a orientação do curso né, segue é, uma preocupação, né, que é essa preocupação de é, fazer esse debate de totalidade, ter a compreensão né, dos processos histórico, históricos que têm ocorrido e o que colou no capitalismo, exatamente para que a gente não trabalhe com a, história, com a ideia de história em ciclo, né? É, e sim, um, uma, uma perspectiva de processualidade. Então, essa, essa é a perspectiva. E, e entendendo a partir de várias conversas e trocas que nós tivemos com o Expo Mondragon, que era um colombiano que é, estava em asilo político aqui no Brasil, no começo do, do governo, desse governo, atual governo no começo, não antes deste governo ser eleito, e já sendo indicado que seria eleito, ele pediu asilo para a França e agora não sabemos onde ele está, ele deve estar tá em algum país da Europa ou não, né, a depender é, da conjuntura. né é, E ele tem uma elaboração, alguns livros, depois a gente pode é, disponibilizar também é, que ele vai discutir que a, a as características das empresas coloniais não se modificaram, né? Elas permanecem, é de permanência, né? E a gente entende que é, com a centralidade da luta pela terra é, se colocando novamente, né? Com muita força que nunca acabou, mas que é, vem se agravando nos últimos é, tempos, né? É, mais ainda, né? Os povos indígenas são os, os principais, né? As principais é, vítimas é, e principal inimigo do capitalismo. Né? Agora, não sei se vocês acompanharam aí, já está hoje, começou esse debate aí do potássio é, para os fertilizantes, né? E o agronegócio já está defendendo a invasão de territórios indígenas a qualquer custo em territórios demarcados, né? Ou seja, é, a característica que não. Que não se altera né, de forma alguma. Né? Tem alguns é, liberais que, de forma mais é, é, azeitada, né, é, têm dito: não, é possível fazer isso, mas nós precisamos de, uma, de aprovação de uma lei no Congresso Nacional. Ou seja, não né, sabemos o que é o, o Congresso Nacional e, provavelmente, se colocar. É, em regime de urgência, alegando economia de guerra, isso aí né, é, vai passar é, muito facilmente. Né? Então, provavelmente se agravará a situação dos povos indígenas. Né? E o nosso esforço, né, é, que nós temos empregado aí nesses últimos anos, é tentar compreender, tentar registrar, tentar problematizar, tentar né, é, teorizar sobre essas questões. É, temos é, temos de diálogo com é, a maioria das pessoas que estarão né, é, é, nesse curso ao longo do curso né, pensando, aprofundando, né, é, qualificando essa reflexão. Né? Então, o que a gente está trazendo para vocês é uma, é uma série de reflexões. A gente é, vai vai sempre fazer esse diálogo com o debate geral, o debate de totalidade, né, de como é que tem ocorrido, né, este processo de, de expansão, de desenvolvimento, né, é, capitalista, para que a gente possa entender aonde, né, qual é a situação em que os povos indígenas estão envolvidos, né, e que, né, acabam sofrendo é, é, diversos tipos de violações né, das, mais, das mais variadas violações, etnocídio, epistemicídio, ecocídio, né, genocídio, enfim, e muitas também das teses né, que têm sido apresentadas e que foram apresentadas e que foram tidas né, como, como é, verdades né, que foram sendo construídas em relação aos povos indígenas, a gente também tem feito esse enfrentamento, né? Por exemplo, eu, Sassá, outras pessoas, né? É, tem feito debate e tem um reconhecimento, né? Que é sobre os povos que foram desterritorializados, expulsos de suas terras, perseguidos, enfim, né? E que foram morar nas cidades, né? Esse processo é um processo constante, né? A gente vai verificando. Eu, minha família, família de a família de, Sassá, a família de outras pessoas e a gente vai verificando que existe um apagamento sobre isso e nos colocam numa categoria que é uma categoria que o próprio IBGE, né, recentemente a gente fez um seminário é, tá na TV Tamuia né é, que é a TV que o Sassá tem coordenado ela idealizador, e idealizador e coordena ela não né, é nós fizemos um seminário que é um seminário sobre o pardismo e, vamos colocando os diversos setores aí para dialogar aí conosco, né? E um dos setores foi o IBGE. E o IBGE é, coloca uma contradição né, nesse conceito de pardismo, né? É, porque o IBGE... Inclusive tem um texto do João Pacheco, que é um antropólogo do Rio de Janeiro, muito interessante, que é o indígena entrando e saindo do censo, né? que esse, que é como é que foi manipulado, né? Essa, esse conceito de indígena a partir dos interesses, né? É, do colono capitalismo, né? E a gente trouxe o pessoal do IBGE, a coordenadora é, para as questões indígenas no IBGE, e ela coloca que não existe esse, esse conceito de pardo, né? Porque no estatuto da igualdade racial, é que é necessário fazer uma profunda mudança coloca o seguinte, que todo todo pardo é negro, né? Então a gente vira uma coisa só sem as nossas especificidades, sem a nossa memória, sem a nossa história, né? E a gente se debateu em relação a isso, e tem se debatido e tem ampliado o um número é, considerável de pessoas que têm é, tem se rebelado a essa lógica que tem sido imposta aí, né, pelo estatuto da igualdade racial que venha a ser um etnocídio contra nós. né? É, então, são esse conjunto de debates que a gente tem feito, que a gente tem acumulado, que a gente está trazendo para essa reflexão deste curso, né? É, que a gente pre, é, pretende né? apresentar isso para vocês e ter muita troca aí com vocês. A gente precisa fazer um processo de como é que isso se organizou. né? Então, a nossa preocupação é exatamente essa. Como é que isso foi se constituindo? Né? A primeira... O primeiro... O primeiro... A primeira aula seria de uma companheira que não pôde... Né, foi uma dessas pessoas que nós é, procuramos para... Convidamos né, para estar participando, que seria uma discussão sobre Estado, como é que se constituiu e para atender os interesses de quem. Então, ela não pôde... Um outro companheiro, né? É aceitou o convite e é, não podia no dia de hoje. Aí o Sassá acabou sendo coringa, é, trocou, né? A atividade que seria a segunda atividade para a primeira atividade que não interfere, né? Não interfere porque o Sassá vai trazer é, uma reflexão muito importante que é esse fio condutor, né? Desse, dessa invisibilidade de toda a violência provocada é, contra os povos indígenas desde o primeiro momento da invasão até os dias de hoje. Né? Até os dias de hoje, é, é, é, que é está sendo muito visível, inclusive, né? é, podemos problematizar, mas, enfim, é isso... Sassá, então eu queria passar para você para que você pudesse, então, antes que a internet caia, esperamos que ela não caia, né, para que você possa trazer aí para nós aí, né, esse conjunto de reflexões aí que você tem acumulado. Ok? Legal, Giva é, De fundo vai ter uns trovões aqui, né? Porque.. É...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 sabe que é de algum povo originário, mas não sabe qual povo que é. Essa é, a essa é a realidade de uma grande parcela, gigantesca, inclusive que a gente não tem esses números, mas os dados do IBGE em relação à população parda no Brasil é, nos dá aí... É, uma, uma noção, né? a gente vê aí uma, uma centelha né? dessa informação. A luz começou a piscar aqui agora. Bom, é, e, todo esse, e nessa busca né, a gente encontra o professor Héctor Mondragon, que o Giva já citou aqui e, e já o classificou também. É, o Hector, quando ele vai buscar, o Hector é um, um economista, tá? a pesquisa dele é dentro da economia, ele pesquisa a economia colonial. Né? Como o Giva falou, o Hector afirma que é, o capitalismo, as empresas, né? o capitalismo se mantém igual à sua origem. Igual. E agindo é, da mesma forma. Inclusive, depois das aulas que nós tivemos com o Ectromão ficou muito fácil para nós né, identificar o imperialismo no mundo, como ele atua, identificar é, uma guerra forjada, uma guerra forjada, é, e aqui tem que, além dos trovões, tem as crianças também, que faz mais barulho com os trovões. É, uma guerra forjada como essa, né, bem forjada, acontecendo no leste europeu. É, o Hector ajudou muito a gente a compreender esses momentos é, da humanidade que nunca termina. Né? A, gente, é, a paz é, é um sonho distante, de poucos, né? e que ela não consegue ser realizada porque é, o que a humanidade tem mesmo é conflitos o tempo inteiro. O tempo inteiro. É, esses dias dei bom dia para o vizinho Ele falou que se fosse Quando o dia tivesse bom Ele vinha me avisar <risos> Então é, Essa ideia de paz não Ela não existe nem na micro-relação né? Nem nas relações Mais próximas aí, é, Da gente A gente não consegue paz Nem entre os familiares né É a nossa família mesmo Vai ter sempre um conflito ali é, e o que está sempre presente É, é a guerra né? Mas A guerra no, Pela indústria colonial Ela é para destruir O que o outro tem A guerra só tem esse sentido É destruir Aumento o que eu tenho Destruindo o que o outro tem né? E a partir daí A gente passa a compreender é o etnocídio. Tá? É a Europa do século XV e XVI ela passa é, por um momento de crise, apesar da expansão da navegação, até porque existia povos naquele período que eram melhores navegantes que os europeus todos os países da Europa junto, inclusive. Um exemplo disso é a China. Né? É... A pesquisa do Hector ela vai mais ou menos de mil anos. A economia ele, é... ele chama de economia ameríndia. Então ele estudou todo o continente de Abiayala nos últimos as relações econômicas que os povos daqui é, tinha com o resto do mundo nos últimos mil anos, antes de chegar né, Colombo, Cabral e outros, né, outros povos passaram por aqui, é, diversos povos, inclusive que deixaram traços também na população daqui, né, desde os nórdicos, é, da, povos ali da Indonésia e povos da Ásia também, estiveram por aqui com essa ideia de troca mesmo é, da economia mesmo alguns deles sendo invasores como os nórdicos a, a, a ação aqui foi um pouco diferente porque é, terras muito distante do local de origem deles eles não queriam é, invadir nem permanecer né? inclusive é, diferenças climáticas também isso é uma das questões que explica porque os nórdicos invadem a Inglaterra, né, aquele território ali do Reino Unido, e não, e não tem a mesma atitude é, com, com a Bia e né, e que estiveram no mesmo período aí, um pouquinho depois de ter chegado ali da Groenlândia. Compreendendo... É, essas colonizações e essas invasões que a gente vai é, entender é, o etnocídio. Né? O etnocídio aqui em Pindorama e em toda a Bia Yala, a gente só vai compreender estudando todas as outras é, invasões e saques que ocorreram no mundo. Né? Por exemplo, o Império Romano, né? os, os próprios nórdicos é, e, e mais. É, o período de cruzada também né, a gente compreender tudo isso eu acho que o império romano é, dá é, boa, bom pano para manga para a gente poder analisar é, o que ocorre aqui né, e o porquê isso ocorre também né. é, os europeus eles no século 15, 16, aí nas, na, na, nascendo né, o capitalismo, eles valorizam os bens que podem ser acumulados. Então, o que poderia ser acumulado é, tinha valor, e tem valor até hoje. Né? Exemplos são as obras de arte. Só comprava obras de arte, aristocracia. Assim ainda é hoje. Isso não mudou. Eu tenho eu tenho quadros aqui que eu ganhei de amigos artistas. Né? A gente é da periferia é, tem a sorte e o privilégio de ter bastante amigos é, artistas. Então, as peças que eu tenho na minha casa são presentes é, desse desses amigos. Eu não tenho dinheiro para comprar é, obra de arte. Né? E é, produtos da mineração. É, ouro, prata, as pedras preciosas e outros metais da mineração, que isso também é até hoje. Né? Hoje, é, um país ele pode imprimir de moeda, né, do seu papel moeda ou a moeda é, em metal, é, um percentual do que da reserva de ouro que o país tem. Né? E é assim no mundo todo. Tá? Então, permanece. Né, o que o Hector vem falando, não só, é, aliás, todas as empresas né, do capitalismo, ela permanece igual, né, com a mesma estrutura, e também os, os Estados né, permanecem iguais, com a mesma é, estrutura. A lógica da economia ela continua sendo a mesma. Tem mais quem tem mais reserva de ouro. Não é o dólar como a gente acredita. O dólar é para queimar rápido, né? O dólar, como o Putin falou lá, pode ir para cima, que ele tem bastante guardado, né? Então, o dólar é para ser queimado rápido, é diferente do ouro. O ouro não dá para você soltar muito rápido, né? A economia precisa de algumas ações. E compreendendo aqui, né, a gente vai agora passar um pouquinho para a nossa, nossa história, né? Quais, foi, quais são os processos aí? Qual é, qual é o fio da meada, né? A, a linha, né? É, do processo etnocida ou de etnocídio que existiu aqui é, em Abiyama. é Bom, um dos pilares né, da, da economia colonial ou do colono-capitalismo é o saque, né, que mantém a economia colonial é o saque. Né? Então aí a gente compreende bem o que aconteceu aqui a partir é, da invasão, a partir vamos colocar esse utilizar né, essa convenção, né, o 22 de abril de 1500. Então, a partir desse momento aí que chega os invasores, não sabendo dessas terras, mas não a compreendendo muito bem, é, inicia esse processo, o primeiro processo da colonização, é o saque, né? é, expropriação é, e do que pode ter. Né? E eles chegaram em território aonde a sua população não acumulava, não tinha metais minerais preciosos, né? ouro, diamante, guardado, como era, é, como acontecia é, no território europeu, quando um saque era, acontecia um saque, a turma ia atrás é, das peças de ouro, das peças de prata e de outros metais, espadas, e aí depois os vasos, né, as cerâmicas, as obras de arte, é, tecidos, era esse tipo de saque. Né? É, e chegaram aqui, as pessoas não tinham isso acumulado, as pessoas não extraíam. Né, é, é, todo o ouro que tinha aqui permanecia no seu local de origem. Então, é, eles passaram 30 anos tentando entender isso, né? Aonde que está a riqueza de, de, dessa população? E por era uma população tão feliz e alegre? Né? Outra coisa que eles não entendiam era isso. Não tinha ninguém tinha a, a botija, né? Como fala aí até hoje, né? A, a botija, é cheia de ouro, né? Quando eles chegaram. E eles volta para a Europa e tenta compreender é, tudo isso. E aí eles percebem é, logo depois, né, com, com deixaram exploradores aqui E aí foram percebendo, por exemplo, é, o pau-brasil né? Foram percebendo também que a terra que planta nasce né? E Portugal, todo mundo conhece, é né, uma faixa de terra é, muito pequena né? E uma região é, da Península Ibérica é, com muito pedregulho, com né? muitas rochas, é, pouco território para o cultivo. Né? Ali em Portugal, eles não teria um território que tem cultivado, já naquela época, hoje tem menos, né? é, não teria como expandir aí na economia portuguesa. Então, eles começam é, com o saque de é, de madeiras, né, madeiras nobres, principalmente para o pau-brasil, mas não foi só para o pau-brasil, então, os móveis é, desses países aí, é, da aristocracia eram todos de madeiras nobres e a maior parte ou quase toda ela tirado daqui. Né, cerejeira, é, peroba, mog, é, peroba para utilizar nas edificações porque é uma madeira muito forte né é, enfim uma série de madeiras aí tá? é, que são utilizadas e logo que vem chega né os jesuítas e começa a fazer o, o qual foi a, a primeira a primeira forma né, de destruir o que essas pessoas tinham. Bom, primeiro, eles não tinham nada, as pessoas aqui não tinham nada, porque não acumulavam nada. Né? Então, o que as pessoas tinham aqui era somente a sua identidade. Né? A sua identidade. E aí, é, essas pessoas aliás, os povos daqui, né? essas pessoas que eu falo, as pessoas daqui são os povos que aqui encontravam. Não, não acumulavam, né? não acumulavam como é, os europeus conheciam de acúmulo, né? é, porque também não precisa tirar nada da natureza, a gente usa, está ali, pega o que quer e o que vai comer e o restante deixa lá, né? devolve o que some. É, não tinha nada, mas tinha uma identidade e o primeiro momento que essa quando essa e o, o Hector né, ele fala que é, quando já não tem mais nada para saquear né, aí passa a destruir é, a subjetividade das pessoas passa a destruir a sua identidade passa a destruir o eu porque só a partir daí que é, esse, essas pessoas né, que tem aí né, dilacerado a sua identidade, ela passa a ser de fato colonizada. Né? Então, o primeiro momento é dizer que essas pessoas não tinham almas, não eram humanos, e é, eram tratados como como animais. Né? Passa a ser destruído dessa forma. Tem até um uma, uma passagem aí, não uma passagem bíblica, né? mas um diálogo de é, um, um indígena e um padre. É, o indígena fala para o padre né? é, que ele sabia que os, os europeus os, e o padre também. É, eram humanos é, e que tinham alma. Aí o padre ficou curioso, né, achando que o cara ia ali fazer uma grande elaboração filosófica e ficar um discurso, né, elaboração filosófica, como os europeus estavam acostumados, né. É, e o padre pergunta: é, como que você chegou a essa conclusão que nós é, temos almas, porque a gente é, até pouco tempo atrás né, é, afirmamos que vocês é, eram dispossuídos de alma, né? não tinha alma, né? E aí o indígena falou, ah, não, a gente matou um de vocês, colocamos na terra e ficamos olhando, a carne de vocês apodrece igual a nossa. E se a gente tem espírito e a nossa carne apodrece, a sua tem, tem a carne apodrece, então você tem espírito, você tem a alma igual a nós e nós viemos do mesmo lugar. Né? Foi observação e <risos> morreu o assunto aí. Né? Então, é, esse foi o, a, a, o primeiro momento aí é, do etnocídio aqui em, em Abiyayala, essa afirmação que não tem alma, né? desprovidos de alma não era um humano era uma subcategoria de humano e que poderiam é, fazer o que quisessem com essas pessoas né? eu não vou aqui falar o que faziam porque aí a gente vai virar vai virar uma sessão de terror né? as pessoas vão começar a passar mal vai começar a chorar e acaba com a, com o nosso curso <risos> mas quem tiver curiosidade vai Tem registros né, Em documentos aí Das atrocidades que eram feitas Com essas pessoas sem almas Que eles encontraram aqui Experiências possíveis aí Que é, Hitler Fica só mesmo como um diabinho Não como um anjo né Mas como um diabinho qualquer aí Nas pesquisas que os nazistas Fizeram durante Os anos ali é, que permaneceram no governo da Alemanha. É, e aí a gente já pula um pouquinho para ir avançando mais, e chega no, no período Pombalino. E né? é, O período Pombalino, ele muda a relação é, da coroa... Portuguesa, né, um território é, colonizado, com a colônia. Ele vem para isso, né? Ele vem para é, colocar ordem aqui. Primeiro que a coroa portuguesa estava per perdendo é, tudo que era saqueado daqui, né? tudo que era expropriado do território estava perdendo para o tráfico, né? É, de pedras, de ouro, de, de tudo que era extraído aqui ou cultivado aqui e levado para Portugal. Eles estavam perdendo, era tudo contrabandeado. Então, ele chega para colocar ordem na colônia e também para ampliar o território. Né? Vocês lembram aí que é, sempre houve uma disputa com, é, com a Espanha, né? Portugal e Espanha sempre disputando o território de Pindorama. Então, é, em um dos documentos, um dos tratados com a coroa espanhola, é, o acordo era que era terra de Portugal até o limite de aonde depois de todas as ilhas foi quebrado e outros tratados mas teve um acordo que foi que era terra era terra de Portugal é, toda todo todo o limite era aonde se falava a língua portuguesa e aí o, o marquês de Pombal teve uma grande sacada aí bom se o limite é onde fala a língua portuguesa para a gente expandir o nosso território, é só ensinar português para esses desalmados aí, os gentios. E aí é, a criação que ele faz para isso né, é a escola. Foi fundada as escolas nas aldeias e sem ensinar a língua portuguesa. E quem fazia isso eram os padres, e os padres eram os professores não os jesuítas porque eles chegam expulsam os jesuítas mas que foram é, marianos né coisa de Maria não lembro agora o nome da ordem mas, é, alguma coisa assim que veio para cá. Né? então e é, a gente luta pela escolarização né ou, ou pela educação é, e há uma grande confusão aí né educação e escolarização a escola ela chega aqui como uma imposição da colonização, né? e o ensino da língua portuguesa para a população indígena é, do interior, que já aí eles chamavam é, de Brasil. Né? Já estavam começando a chamar de Brasil. Então, é, eram fundadas escolas e a proibição desses, desses povos falarem a língua materna. Então, o, os mais velhos, né, que a gente é, tem dificuldade né, De aprender outro idioma Para ensinar idioma para criança É muito fácil A criança sai, sai falando aí, Tendo contato com o idioma Não precisa nem ter é, ensino gramatical né Só né, conversação A molecada já sai é, Falando aí facilmente né? é, Eu estou aqui Dando aula para crianças também Tem um monte já que fala inglês Bem, bem melhor que eu, né? e compreende também o que fala, né? é, a, as pessoas mais velhas tinha muita dificuldade é, com o português. Né? É, e isso é o que justifica também a quantidade de palavras, né? É, de línguas indígenas, utilizado no português. Né? É, por conta, é, um, um, uma das das hipóteses aí, é essa dificuldade que os mais velhos tinham é, de falar a língua portuguesa. E aí, é, dava um jeito de encaixar. Né? No... Entre os esperantistas, né? pessoas que falam esperanto, chama isso de cro crocodilá. Né? De crocodilo mesmo, crocodilar é trazer palavras de outra língua para essa pra essa língua, né? ou misturar uma língua com a outra. Então, as pessoas mais velhas que fizeram isso daí pela sua dificuldade. Né? E Pombal ele não para por aí. tá Então, ele cria algumas regras, as leis. É, e é, Pombal também é o que traz de início aí a, as políticas públicas, né? políticas públicas é, que mais para frente, há pouco tempo atrás, há uns 15 anos atrás, a ciência e a, a, a história e a sociologia é, e a ciência política também, é, chamam de políticas é, etnocidas, né, que o Estado implanta aqui. Então, Pombal, ele dá início a essas políticas públicas etnocidas, né, é, por um decreto aí de, acho que quatro, quatro artigos, ele fala que a língua não poderia ser mais falada, a língua materna não poderia ser, a língua oficial seria o português. Ele impõe uma língua oficial e penalizava com um cortar de língua é, as pessoas que falassem, que insistissem, ou né, que teimassem, né, quebrasse essa regra falando a língua materna e algumas eram executadas, mas em um momento aonde os mais velhos eram penalizados porque tinha dificuldade de aprender uma língua nova depois dos 40, 50, 60 anos. E, além disso, ele ainda coloca uma outra é, lei super bizarra, né? por isso que os estados, é, a, a gente afirma, né? os estados permanecem com a mesma a, a, a, a, a mesma forma né, de se impor né, e de exercer a sua força é, ele fala que as mulheres indígenas não poderiam mais casar com o homem indígena legitimando aí o estupro né, e fazendo uma limpeza étnica escreveu agora aí, a Eugenia. A miscigenação, ela começa a nascer a partir daí. A mulher indígena só podia casar e ter filhos com um homem é, não indígena. Ou seja, com os invasores. E outras mais. Essas, é, mais algumas. Então, nasce aí, as políticas públicas eh, etnocípicas. Né? Aí a gente avança um, vamos avançar um pouquinho mais só para a gente ter uma compreensão. Mais para frente eh, eu acredito que eh, outras pessoas irão tocar mais na questão do território. Né? Vai ter geógrafos aqui, vai estar tá o Fernando Fernando Tupinambá que vai falar mais eh, da contemporâneo, né? Da, contextualização hoje, né, como é que está aí, né, mas vai estar tá, é, o Tarzan, a Natália, tem outros geógrafos que vai tratar melhor é, aqui com vocês é, em relação ao território, tá? Então, eu, eu acho que isso é no segundo módulo, né, Giva? no módulo dois vai ser tratado aí, né, é, é importante, né, acompanhar os módulos para não, não perder o fio da meada tá? Porque a... o Fernando o Fernando tem uma discussão muito muito importante desse processo de apagamento, né? E ele vai discutir o território, o apagamento e a invisibilidade indígena nas cidades. É muito muito boa a reflexão que ele faz. E é, aí eu não vou me aprofundar muito. A gente vai passar super rápido para a gente já e compreendendo o que a gente tem hoje aí de etnocídio. Né? É, bom, pulando aí um longo período, né, a gente já passando por alguns, é, algumas mudanças, né, a, a, de colônia para império, né, e tudo com acordo, passa a ser império, mas continua com a mesma família é, da coroa portuguesa. Né? Então, é um... Quem é? Já vai, espera aí, não faz barulho não, hein? Então, é, passa a ser império, mas continua com a mesma família a mesma forma de atuação e, e, e, de, e, e de governar. Né? E mantendo essa relação ainda de saque. Brasil, ele continua sendo colonizado, mesmo sendo império, continua sendo saqueado e continua existindo a exportação. Né? É, nesse período, era a Inglaterra que tinha acordos comerciais com o Brasil. Né? E França e Espanha também. Né? É, e Portugal. Portugal ele recebia, né? foi pago. A independência não foi como a, a, a, a historiografia nos ensina, né? que é a independência ou morte. Independência ou morte não, passa o ouro para cá, meu filho. né? Então foi pago, a independência do Brasil foi pago e é pago até hoje. tá? É... Aí a gente chega em 1850, né aonde vai, onde teve a, a, o ano que aconteceu a lei da terra ou o estatuto da terra, o primeiro, né? Estatuto da terra. É, e um dos artigos do estatuto da terra, ele é, e vários outros, mas um, um deles que falava é, que é, primeiro que indígena e negro ali não poderia ter terra, né? Aliás, são dois artigos que, que vai caracterizar é, essa essa política pública. né Uma legislação é uma política pública. Então, é, negros e indígenas eram proibidos de ter posse de terra, ter a propriedade de terra. Né? E depois, no um outro artigo, eles falam que... É, fazendeiros, né, as pessoas que quisessem expandir as suas terras, é, aonde em terras aonde tivesse indígena, não poderia usar a força, mas poderia convencer os indígenas de abandonar aquela terra e ceder para que ele aumentasse a sua fazenda, né, a sua cerca, a sua a sua posse, a sua propriedade, e aí ele teria que é, registrar essa, essa propriedade. Então, foi o, também foi o primeiro registro né, das, das fazendas, das terras, depois desse, da, da, das seis marias. Né? É, e aí, quem queria ceder o seu território? Foi bala para cima, bala para cima, expulsar. E a, as faixa, a faixa que estava aí que era de interesse do capital nesse período, ainda era a faixa litorânea, tá? até os 200 km é, a partir do litoral. Né? Era essa faixa do Brasil que era ocupado pelos colonizadores. Né? E que é até hoje, é a faixa onde está a, a maioria das capitais né, né, dos estados, é a faixa onde estão tá as grandes cidades, é nessa faixa de 200 km do litoral. Quem está aí dentro? É, São Paulo, Campinas, Sorocaba, no, no nosso caso aqui. Né? É, o estado do Rio de Janeiro, eu acho que todo ele, né, Espírito Santo, mas aí vai ter a Bahia com Salvador, né, no, no Nordeste, todas as capitais lá dentro do litoral, é onde vai ter as grandes é, as grandes cidades, e é assim até hoje. Né? Então, esse era a faixa de interesse e em 1850, indígenas expulsos desses territórios, eles são levados para o interior é, do Brasil. São expulsos, levados não, eles fogem né, é, da morte, é, da expansão aí, do, do agronegócio, é, indo para o interior do Brasil. Essa é uma da, é, é a Primeira, aliás, a segunda, né, o segundo período de políticas públicas é, etnocidas, né, que faz com que as pessoas deixem o seu território. É, de 1850, a gente pula para 1910, que é o ano que começa a ter é, o maior número de políticas é, etnocidas no Brasil aqui é o surgimento, a criação pelo Estado brasileiro é, do SPI, Serviço de Proteção ao Índio, só que a sigla ela esconde parte da função aí é, do SPI, que é Serviço de Proteção ao Índio e Busca dos Trabalhadores é, Nacionais. Olha só, quem são os trabalhadores nacionais? Aquelas pessoas que foram expulsas a partir do Estatuto da Terra para o interior do Brasil, para os interiores né, do Brasil, os estados aí, ele passa a ser buscado, caçado pelo Serviço de Proteção ao Índio, e busca, ou localização né, na verdade, a localização dos trabalhadores nacionais. Então. E se vocês pegam aí os registros que tem, é, deixa eu ver, deixa eu ver. bom, é, eu vou passar para o Giva. Tem material que é do SPI no Google a, a gente acha, né? É, Indígenas sendo tra trazido para cidades, acorrentados, buscado no mato. É, as expedições do marechal Rondon. É, por exemplo, vocês vão ver bastante, procura a SPI, Marechal Rondon, as expedições, vocês vão ver muito isso, indígenas com as mãos amarradas, aquela fila de indígenas na mesma corda e sendo puxado aí por um capitão do mato, né? é, militar, né? por um militar. Então, o serviço do SPI foi buscar é, indígenas no interior, porque em 1910, quando o SPI surge aqui no Brasil estava acontecendo a que é chamado de revolução industrial. Revolução é mudança, né a indústria não mudou até hoje, então não era nada a expansão, né a gente pode chamar de revolução industrial, mas a chegada e é a expansão das indústrias aqui. E foi aí que também se expandiram as, as grandes cidades em, em, em contingente humano, né demograficamente, é, as capitais, elas... É, passa a crescer a partir de 1905 1910 né? e tem a promessa aí de emprego né é, e também veio a migração é, italiana e do leste europeu também nesse período aí a trabalhar nas fábricas mas quando os italianos e outros migrantes do leste europeu chegaram aqui as fábricas já estavam todas construídas construídas, né? porque o, o, o SPI foi buscar mão de obra no interior do Brasil. Então, o que vocês passando aí, não sei se está a maioria de São Paulo, Giba? Não, gente do, do, do norte a sul tem gente de todos os é. cantos neste nesse módulo vai estar o Casé e o Casé trabalha com essas imagens tá então também não preciso explorar muito que é um campo que o Casé vai trabalhar bastante é, eu não preparei o curso mas conheço todo mundo que está nele o Gíba preparou mas eu a, a dinâmica eu conheço porque conheço as pessoas que estão então o Casé ele vai trabalhar bastante isso é, que eu estou falando